Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato, e quinto fato, escorpião. Primeiro fato. Você pode mudar uma situação que você vem achando desgastante. Porque o carro é liberdade de seguir em frente. É como se houvesse uma sensação de que as coisas nunca vão mudar. Parece que a luta não tem fim, que nada é favorável. Mas continua em frente, confia em você, que esse cenário vai mudar sim. Tudo realmente se renova. Segundo fato: é o um momento de renovação, de soltar tudo o que você tanto queria manter com você, mas que já está ficando para trás, já está se dissolvendo. Pode ser um relacionamento, emprego, algo do passado que está presente na sua vida, um curso que chega ao fim. De qualquer forma, é como se você estivesse uma pessoa pronta para essa nova fase, porque a estrela brilha no escuro, então... Por mais que você não esteja vendo bons resultados, continua otimista, porque o que vem é muito melhor. Terceiro fato. Por causa de momentos difíceis, você pode sentir de buscar refúgio em um lugar familiar. E vai ser bem acolhido. Para alguns, é a insegurança de querer reatar uma relação, porque você não tem certeza de como vai ser. E também tem a questão muito forte de uma perda que você passou lá atrás, que vai ter um retorno agora por outra pessoa. Exemplo, um noivado que não aconteceu no passado, e alguém novo na sua vida te perde, noivado. No geral, são momentos difíceis, de muita dor, que cessam, acabam. Quarto fato. Infinitas possibilidades para ser feliz. E para se harmonizar na vida. Mas... É como se você estivesse pensando muito, com medo do que vão pensar de você. Os caminhos estão favoráveis para você investir no seu bem-estar e pagar o preço por isso. Quinto fato. Você conquistando o que você quer, tendo aí um avanço, tendo aí tendo aí um avanço até em questões financeiras. É a paixão que te move, gerando bons lucros, tá bom? Gratidão.